olá olá pessoal tudo bem com vocês então a receitinha de hoje é algo bem especial bem diferente deveria até ser uma nota de utilidade pública né a gente deveria até receber um prêmiozinho claro porque o vídeo de hoje meu amor vai salvar teu casamento isso mesmo vai salvar o teu casamento o vídeo de hoje é um viagra natural tá 100% natural que você vai fazer bem rapidinho os ingredientes também são poucas coisas mas que vai fazer milagres aí na sua casa Se o seu casamento anda frio Constantes brigas por conta do dia a dia E entre outras coisas E tá afetando o relacionamento de vocês na cama A gente vai ajudar você agora Vamos que vamos Então a gente tem aqui mel Temos gengibre e uma cenoura Isso mesmo, só essas três coisinhas Vai mudar a vida do casal Pra sempre <risos> Então começa ralando a cenoura você vai ralar a cenoura toda, uma cenoura grande, uma cenoura grande, rala ela bem. Depois de já ralada, aqui separadinha, já aqui no recipiente, a gente vai estar tá passando pra peneira. Aí o que, que você vai fazer? Você vai começar a apertar é, essa polpa pra você usar somente o suco, somente o suco, tá? Então aperta bem pra tirar o máximo, porque não vai água, essa receita não pode ir nem uma gota d'água. O suco já aí separadinho no recipiente, sem nada de água, cenoura pura, o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai ralar o gengibre. Muita paciência, muita calma nessa hora, vai dar tudo certo. E bota aí para ralar. <risos> Rala bem. Bora lá. Então, galera, já aqui, já raladinho, já separado, vamos fazer o mesmo procedimento, mesmo procedimento que a gente fez com a cenoura, tá? vai colocar lá na peneira também, vai apertar bem, aperta bem mesmo para sair até a última gota. Então galera, vamos botar aí para sair até a última gota desse gengibre. E é, agora eu tenho uma dica para você bem importante, agora é hora de prestar bastante atenção nessa, nesse passo. Ó, é cenoura e uma xícara, o gengibre e outra xícara e tem que ter um copo ou outra xícara separado, o que vai ser uma colher de cenoura e uma colher de gengibre para colocar no terceiro copo, tá? Você vai estar tá observando aí como é que meu esposo vai estar tá fazendo. Gente, pausa para o conselho de milhões. Se o seu casamento tá somente com brigas, tá? E não, na hora do na hora do amorzinho não tá dando certo, uma colher. Já tá no divórcio? Duas colheres. <risos> uma colher médio, duas colheres o máximo, tá certo? Então vocês vê a medida que vocês estão Daí você põe. E aí conforme você aumenta a colher, conforme vai estar tá aumentando a potência do Viagra natural. Ó, você prestou atenção que vai ter que ter uma terceira xícara ou um terceiro copo pra você estar tá fazendo a mistura. Agora você vai estar tá adicionando aí o mel. E é isso aí. Galera, se vocês chegaram até aqui conosco, gostaram do vídeo, compartilha muito, muito, muito com os amiguinhos de vocês. É, compartilha com pessoas que vocês Estou desconfiando aí que o casamento não vai muito bem. E compartilhe só para compartilhar também, porque de acabou tem que ser compartilhada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, tá? Ó, e mexe bem, mexe bastante pro mel ele tá se desmanchando e ficando totalmente líquido, como na receita. Mexe bastante para ele ficar bem bem líquido. Então, vamos para a instrução do viagra natural. Tem que ser 30 minutos antes, tá? Para ele tá fazendo aí, é... O resultadozinho de vocês, tá ok? Se você gostou, então, se você gostou da nossa receitinha de hoje, da nossa ajuda, então deixa aí o seu like, seu comentário, tá? Compartilha muito, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.